Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente E saiba como fazer isso de forma correta de se fazer Saiba que emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer É através do procedimento de emagrecer Que você vai ter mais agilidade para entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber É exatamente isso é Através dessa forma das formas de emagrecer. Que vai agilizar o seu processo de emagrecimento. Além de facilitar a sua vida. De maneira mais simples. E de maneira mais correta de se fazer. Além de trazer mais agilidade. Para entrar dentro de um carro. Dentro de um táxi. Dentro de um Uber. Vai também te proporcionar melhor qualidade de vida por você cansar mais devagar